E aí pessoal, beleza? Rima Sulogarde aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Ah! Ha! Você baixinho igual o Romário, só que comparar com o um Altão tipo Haland, você vira um otário. Oh! Agora você entende Tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador, mas todo imperador um dia caiu. Oh! Você não percebeu? Não sou imperador, sou MC! E aí, parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje e agora pra tá aqui! Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia! Eu também lembro do passado, eu já passei fome hoje no ranking de a eu rimo na aldeia! Ah, e comete falha! Passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha! Essa é a diferença! Tá ligado, mano, que essa aqui é a parada! Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. tem oh! é, vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha, cê não tem alimento pra me alimentar. Oh! E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te batendo agora é ladainha. Comigo você nunca tá passando fome, até porque o Renanzinho sempre foi sopa de letrinha. Oh! Sopa de letrinha, só que eu acho que cê não entende. 90 vem com o Bolsa Família, espalhando para todo mundo nutriente. Oh! Eu acho que é a que você não entende, esse meu rap aqui dá renda, enquanto essa letrinha que nem rende. Oh! Como que você chama isso de Bolsa Família, agora cê dá falha? Aí meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada, eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. Ei oh! é, parceiro, eu vou ter que agora te bater, vou te bater aqui é sem pudor, você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro dentro do meio pro governador. Oh! Oh! Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula uhum. Esse bagulho foi palhaçada Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada Aí elegeram o Bolsonaro Que pro povo ele deu foi o que? Nada oh! hey, É isso mesmo Tá ligado? Eu vou te explicar Até porque eu nem quero o assunto de política truta Senão o Instagram vai derrubar E aí parceiro, eu vou ter que agora te dizer Eu mando agora na disciplina O Lula é um cara que falta dedo E o 90 o cara que falta rima oh! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei, quem te amassou foi eu. Não sei que, não sei que lá no Rio. Parede da tua casa. Oh! Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amassa sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de frio. Oh! É isso, Léo. Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano. Qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa, não foi só no coliseu? Não foi só no coliseu, meu mano! Vai se fuder! O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer! Você tá achando que é o Fred Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer! Oh! Oh! É hambúrguer artesanal, por isso Ai, que pago, o Johnny pago, passa, pago, passa pago, fome e passa pago, mal! Pago, pago, <risos> Tá falando na minha vez porque o rei do tanque, na verdade, só tem isso a oferecer. Oh! Essa aqui é improvisada, aí o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada. Oh! O tá Cara, jurado Netar Moreab. Oh! Jurado Natasmore. E você parece a pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado. Não vou desafiar, que essa eu nunca vi, meu mano sabe meia rimê rara, da Q web quem matou o Neo, vai lá e aparece minha cara. <risos> Mas eu sou sujeito homem, e vai aparecer a minha se eu matar o Johnny, não pesquisa na Deep Web, você é comédia, a sua história é falsa, nós encontra o Wikipedia <risos> Sumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou, me diz quem que é que o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha E eu falo que cê é indeciso, tô pronto para assumir novamente E pra retornar sempre que for preciso Esse tipo de cara eu já mato o Cada rim é um fatality, o osso finish rim E agora eu dou mais do que uma pedra no rim Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim <risos> Pode crer sonhos desleais. Então, padeiro, vê se cê me dá quatro pões por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entende, pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90, dez pois uma coca e duas punchline à vista. Oh! Tá suave, você é um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais. Te vendo pão. Só não vendo meu sonho porque ele tá caro demais. Oh! E morre na pobreza, e morre na tristeza Depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa Já que você citou racionais, eu respondo que você se fudeu Se Emicida! vem do meu sonho, se alguém vai lucrar com essa porra sou eu Vai ser nós, vai ser o rap, não é só você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 Hipócrita, cê só tá rimando Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando Ei. E a frase do Emicida? Oh. Que eu acabei de ouvir cê falando Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando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 A mente tá cheia de nada E por isso que você toma um couro Você tá ligado? Eu te mato com as palavras Hã? Tá ligado, parceiro, que você tá moscando? Sua mente tava cheia, agora tá vazia Porque eu tô te assistindo sangrando É porque eu tô no bang bang Se preciso eu não passo no tapete vermelho o tapete tem meu sangue Já você é ao contrário Você não tá pronto pra tomar esculacho Você só paga seu ego de macho Você é a sujeira, você bota pra baixo Ah! Pra baixo eu boto o vacilão Não tem meu sangue aqui nesse tapete Tem sangue de inimigo na minha mão E agora você morre pro prado Porque aqui já passamos assim Desenhou com o seu sangue no chão Fez um pacto pra tentar ganhar de mim Sim, tô na roda cultural Fiz um pacto de gangue eu tocar minha gangue Essa porra é invocação do mal Faz o seguinte, amigo Na disciplina Se quer ganhar do Nel, Seja cruel com pacto de rima Cê tá ligado, parceiro? Você tá vivendo um filme é a invocação do mal, invoco o Porque contra mim você vai tomar um pau Ou invocação do mal, você não conhece o pra da Atividade Paranormal? Não. Morrendo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal, pra mim é anormal, não tá em atividade. Já que você citou um filme de terror, mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava prevista. O filme da sua vida é igual premonição. Oh! Beijão, mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Você oh! cê tá fudido. Eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Oh! nessa batida, roleta que se conhece é do Pão E companhia. Oh! Ah! É que esse é seu fim. Oh! Entra na e apostas, eles apostaram em mim. Oh! Ah! É o um bom E companhia, hoje o um adolescente te ensina o jogo da vida. Oh! Aí ah! você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Ah, tá sou verdadeiro. O jogo da vida dele ficar de fone e toca no celular o dia inteiro. Você oh! é o incompetente, o solo da aldeia. Eu com o sangue do aborrecente. Oh! Porque a minha rima é sempre lúcida. Eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho oh! vai do começo ao fim. Você não estuda, é por isso que essa música é ruim. Oh! Essa é a você tá tomando pancada Porque você não tem levada Tá estudando música porque se você não aprende nada oh! de mim, Nessa história Fone de ouvido, você lembra da escola? Porque eu lembro de mim saindo da escola Com o rap na mente E minha mente lá fora minha oh! mente lá fora eu me conceito E você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido Só que eles me escutam Eu tô com fome de ouvido oh! Rima antiga, tipo os da secas Quer dar selinho na e depois não reclama Se a lilith te deixa careca é, Sabe muito bem meu mano, é seca a parada Pega minha levada, cê tá preparado Tô pronto pra te dar pancada Uou! Rima antiga não, rima de oportunista Se eu dar o selinho na hebe é porque eu fui lá no programa Fiquei famoso, ela sabe eu sou artista Uou! Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico Porque você parceiro vai morrer de um jeito estético Pra Uou! mim você só fala merda seu crânio não uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher oh, oh, oh, oh, oh. oh. Se oh, oh, oh. eu levar pro coração Tô usando o seu respeito é. contra você Quem nada é antes dos anos 2000 Então nunca viu Milton menos sabe Todo mundo que a na dava um selinho, Mesmo assim os casamentos não acabavam E meu parceiro cê tá achando que é bar Vem com o um antigo mas bateu na trave Faz favor cuida da sua vida que eu que vivo minha vida Lá dentro da minha casa. Oh. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na Hebe, se ass... Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? <risos> Sabe bem que esse é meu Egg e AP, porque o que vale pra ela, otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro, por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho e outro mano, qual que é, mano? Tá castelando? <risos> Que é da fita, volta pra batalha de rima. O que você que tem pra poder ficar falando da minha vida? Ah, ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando?